Olá, bom dia. O meu nome é Dário Nobre e estou aqui com vocês, em mais um momento eu faço, com as marcas da casa. Hoje vou-vos mostrar como instalar uma ocultação numa vedação que possam ter lá, já lá em casa. Temos aqui um exemplo de uma vedação, onde vamos então aplicar o nosso caniçado. Para, hum, para isto precisamos, essencialmente, de três materiais. Pronto, o caniçado, para fixar na vedação, uma tesoura de poda para cortar eventuais excessos e as abraçadeiras para fixar o caniçado na vedação. Vamos então começar por prender o caniçado numa das pontas da vedação. Podemos utilizar duas abraçadeiras. Colocamos uma mais em cima e outra um pouco mais embaixo. Desenrolamos mais um pouco o caniçado. Voltamos a colocar mais duas abraçadeiras mais ou menos no centro para lhe dar um pouco mais de apoio. E esticamos o caniçado até ao final da vedação E voltamos a colocar novamente mais duas abraçadeiras para fixar o final. utilizamos agora a tesoura para cortar o excesso do canisete que ficou de fora A vantagem de colocarmos a ocultação na vedação que possamos ter já em casa é que ela nos dá um pouco mais privacidade. Caso tenhamos, por exemplo, uma piscina em casa ou um espaço assim mais aberto para crianças brincarem, desta forma temos então uma maior privacidade, impedindo que pessoas de fora possam ter uma vista aberta para o que se passa dentro do nosso jardim.